Fala galera, tudo um bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal E galera, novamente aqui ó, do lado do meu Lecheva, o Caoa Shelly é, Hoje galera, vou estar tá fazendo aqui a manutenção e a troca do disco e da pastilha de freio do carro, tá? É, manutenção, fazendo eu mesmo aqui em casa, ó, o carro no mesmo lugar aqui, ó, que eu fiz as outras Da Do outro vídeo que eu postei eu mostrei aqui trocando os parafusos prisioneiros né? Gostei demais Porque tem uns carros que tem que retirar o cubo de roda Para sacar os parafusos E geralmente quando retira danifica o aralamento é... E nesse aqui Não precisou retirar do carro tá? Foi muito simples a manutenção dele E agora No vídeo de hoje né? Vou fazer a troca aqui Do disco E da partilha de freio Galera, vou mostrar para vocês aqui agora se tiver gostando do conteúdo já deixa aquele like deixa seus comentários compartilha o vídeo para quem vocês conheça que tem um carrinho deste né é, ativa o Sininho para não perder notificação do próximo vídeo e bora que bora e mais importante galera like e se inscreva no canal aí galera o primeiro passo como sempre é retirar a roda Eu estou usando aqui o meu macaco o próprio carro se você tiver algo melhor pode usar aqui depois o próximo passo aqui, galera, é folgar esse primeiro parafuso aqui, ó, de baixo. Retira ele por completo. Né? O passo aí que vocês já viu no vídeo passado, para quem está acompanhando o canal. É, com a ajuda de uma chave de fenda, joga o burrinho de freio para lá, ó. Joga para ter espaço para trabalhar. Aí levantou a pinça aqui, ó. Pronto, já liberou o disco, ó. O disco já tá liberado. Ele não tem nenhum parafuso que prende o disco ao cubo. Ele é pela conta aqui mesmo. Agora é só retirar o disco aqui e encaixar outro local. O disco é, é muito fácil aqui de trocar. O meu tá bem danificado, tá muito riscado. Né? Até que a folga que ele tinha, com o nosso parafuso aqui, ele parou. Encaixou certinho, a folguinha resolveu a folga. Tá vendo? O disco ficou bem encaixado aqui. É, tá aqui, ó. Eu não mostrei também fazendo a compra mas já chegou aqui, chegou hoje E olha o disco, galera Novaço, ó O material top aqui, ó Tá aqui, ó Esse aqui é um disco resfriado Ele é um modelo bem diferente aqui do meu Espero que encaixe Legal Segundo o fabricante, a peça é o mesmo número da meu aqui Como que tô comprando tudo pela internet, né? E aqui tem o nome da empresa que eu comprei Ele tem um bilhete aqui Que depois eu vou ler né? Dá um Fazer um merchandising aqui para ele ó. Japão, autos peças Tem até o símbolo dos carros aqui Que ele trabalha com peça. Esse é o site, mas eu comprei pelo Mercado Livre E aqui está A partir de freio Deixa eu ver se veio a correta Veio a correta A partir de freio do meu carro Apesar que tem uns dois pininhos aqui Que eu não reconheço na outra ali não, mas a partir do, do freio do meu carro é de pinça Tá aqui, ó, de trava Então, por enquanto tá certo Olha para você ver A diferença, galera Da Dela para Da nova as que já tá no carro Ao abrir aqui, ó Tá vendo? Tem um pouquinho de carne, mas não se compara Com isso, né, galera? Então vamos lá. Fazendo uma atenção aqui do Cherry Face o Lechebinha, eu mesmo. Ó, até com a mão só aqui, ó. Eu vou conseguir retirar o disco, ó. Tá vendo? Uma mão só, como é super fácil. Agora com a mão só, eu não vou conseguir colocar o outro, né? Que ele é pesado. Então vou utilizar as duas mãos. Vou dar um pausa aqui. Vou colocar e mostrar para vocês. E o próximo passo é a troca da partilha, que é super simples. Como é presilha, galera, ó. É só usar uma chave aqui de fenda aqui, ó. Jogar a presilha para fora. Tá dando continuidade aqui no vídeo, ó. Aí depois que desprendeu a presilha aqui, ó, ele soltou. Tá vendo? A partir já tá até quebrada aqui na ponta, tá na hora mesmo de fazer a troca aí, ó, toda riscada. E a, o próximo passo ó, é encaixar ele aqui, ó. Da mesma coisa, a presilha vai vai encaixar aqui por cima. E pode assuntar que aqui ele tem uma rebarba, ó. Ele vai encaixar direitinho aqui no buraco, ó. Nesse buraquinho aqui fix, fixando a partir aqui e tá feita a troca. Beleza? Vou posicionar aqui e vou gravar, porque eu esqueci o tripé e não tem como eu segurar e fazer ao mesmo tempo pera aí galera aí galera ó mais um serviço concluído aqui ó a, o, a, o disco de freio e também a pinça do freio trocado super fácil viu o vídeo completo agora é só colocar a roda fechar e acabou e repetir o mesmo procedimento do outro lado né eu tô trabalhando aqui lado esquerdo e agora tem que fazer lado direito não, não vou gravar que é a mesma coisa fazer um dá pra fazer todas as quatro rodas então vou ficando por aqui, quem gostou ó, deixa like, se inscreva no canal muitos comentários, compartilha o vídeo eu espero vocês no próximo vídeo, fui!